Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos de volta aqui no canal Vídeo Revista Bem-Estar. Nós vamos conversar com a doutora Karen Filadelfo, advogada londrinense especializada em direito imobiliário. Né, ela trata de outras áreas também, né, doutora? Sim. Mas nós vamos falar hoje de direito imobiliário. O que é interessante nisso, eu vejo, a gente conversava um pouquinho antes da entrevista, é que a palavra imobiliário, imobiliária, faz parte do nosso cotidiano. A gente usa isso toda hora, né? De alguma maneira, você, eu, você também, com certeza, é, nós estamos envolvidos nesse universo imobiliário, de alguma forma, né? Mas, assim... É interessante a gente saber o detalhamento disso, até para compreender o que é o direito imobiliário, o que é o direito imobiliário e do que, que ele trata, doutor. Certo, boa tarde Maria, boa tarde. boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Bora. Eu fico muito feliz de falar de direito imobiliário hum. e vamos lá. É, por mais comum que seja a palavra, as Sim. pessoas precisam compreender o que abrange o direito imobiliário. Certo. Então, o direito imobiliário, basicamente, de uma forma bem sucinta, ele é o direito que vai regular as relações que envolvam bem imóvel. -perfeito. Certo? Perfeito. Dentro disso, nós temos alguns exemplos. Uhum. O uso campeão compra e venda de imóvel, como dato, que as pessoas é, entendem como um empréstimo de coisa. Uhum. É, nós temos a parte de hotelaria, que envolve Nossa. o direito imobiliário, sim, e as pessoas esquecem, da né? hotelaria. Uhum. A parte de é, locação comercial, então sim. aí também entra a parte do shopping center. Uhum. Então assim, é uma infinidade de situações onde a gente pode dispor ali de um bem imóvel. Né? Tanto na condição de uma pessoa que entrega um bem quanto da pessoa, a pessoa que adquire o bem. Né? Uhum. E, e as leis, é, é, nós não vamos entrar nesse detalhe uhum. de leis naturalmente agora, conversando aqui, é uma coisa muito mais. precisaria ser muito mais esmiuçada, mas assim. Como hoje está composto o direito, atende todos os interesses no mercado desses personagens que você citou, né? Sim, o direito imobiliário ele hum. não visa é, priorizar uma parte ou outra, ele certo. visa regular as relações. Uhum. Então, por exemplo, você, se você é síndico, se você é um locador ou um locatário, uhum. se você é uma pessoa que é um empreiteiro que constrói empreendimentos, imobiliárias, construtoras ou até um investidor imobiliário, o direito imobiliário vai atender tem as suas necessidades. Uhum. Eu fico imaginando, doutora, que tudo começa, que a gente também não vai falar nisso agora, mas tudo começa com um bom contrato, né? Certo. Porque deve haver alguma confusão nessa coisa de contrato, assim, firma-se um contrato sem estabelecer direito, porque existe uma lei, mas existe também um contrato dentro daquela lei que pode não estar muito bem, sei lá, confortável para as duas partes? Certo. O contrato é uma coisa muito importante no dire Imaginado. direito imobiliário, Aham. mas antes do contrato, que a Sim. gente chama de diligências preliminares, que é assim, para você comprar uma casa, você não pode simplesmente fazer um acordo com uma pessoa e fazer o contrato de compra e venda. É claro. preciso fazer umas diligências mas... anteriores que nessa parte, Aham. o advogado do direito imobiliário, ele auxilia muito, porque ele vai fazer essas buscas é, sobre a situação do bem. Certo. No direito imobiliário, a situação de até 20 anos atrás importa muito. A propriedade ela é Passa. contínua, né? A gente tem ah, um registro de que de ela pode, até, pode ter, pode é, ter dívidas, pode ter pendências. Exatamente, ah, pode ser diversas situações, pode ter um inventário, uma sucessão. Ah, meu! Aí é uma abacaxi, a gente. Exatamente. Não quero nem. Né? Eu acho que viram um abacaxi. Então, tanto quem tem interesse de vender quanto uhum. quem tem de adquirir um imóvel é muito importante que a gente uhum. faça diligências uhum. anteriores. Uhum. Uhum. diz uma coisa, uma coisa. Curiosidade que me passou agora. Assim, as pessoas buscam buscam um pouco, ou mais ou menos, ou muito, assessoria jurídica no momento de compra, por exemplo, de um bem imóvel. No direito imobiliário, as empresas têm mais perfil para buscar assessoria certo, jurídica certo. porque a pessoa física o direito menos. imobiliário é, ele envolve riscos, né? Normalmente certo. são contratos com valor mais alto. Claro. Então as empresas normalmente preferem ter uma assessoria jurídica. As pessoas uhum. Físicas, elas ainda são bastante resistentes, as pessoas, Imagina. nós, assim, né? Não, como porque a gente não quer gastar. É, como, porque, porque acha que isso não é um investimento, isso é um gasto. Não é, né? Naturalmente. Não, não porque naturalmente. a gente tem situações bem graves, assim, claro. das pessoas perderem, às vezes, uhum. os próprios bens por ter feito uma compra que não era o momento ou não era aquele tipo de bem que poderiam ter comprado sim, e sofrer prejuízo. É, e essas diligências anteriores à compra, por exemplo, que a pessoa olha, mas olha aquilo que reveste. Não sei se a documentação, a pessoa física comum está tão preparada para Sim, envolve o direito né? é, registral, que é uma ah, área é. do direito muito específica, Entendi. envolve o direito ambiental, muitas vezes dependendo olha, do é tipo de bem que você vai interessante, adquirir. Interessante. Então, o direito urbanístico, se você pode construir o tipo de construção que você quer fazer naquele terreno. Uhum. Então, são várias situações. Me diz uma coisa, assim, é, agora, no, no Brasil, o, o brasileiro está aprendendo, eu sempre que eu entrevisto um advogado, eu pergunto isso, porque eu tenho curiosidade mesmo, Sim. tá? Está aprendendo a utilizar mais isso? Mudou alguma coisa no comportamento do brasileiro? Que, que, como você analisa isso em relação a assessoria ou consultoria jurídica. Certo, eu acho que nos últimos anos as pessoas começaram a ter mais acesso Sim. de uma forma Sim. ampla Sim. às informações que a internet propicia. Certo. Isso é muito bom porque pode haver uma educação jurídica uhum. em, em parte né, do direito imobiliário e também os projetos habitacionais, de uma forma mais ampla, né? Os projetos de regularização de imóveis, que sim, são projetos de lei, sim, são situações sim, sim. de políticas públicas, têm aumentado nos últimos anos. Uhum. Então as pessoas procuram mais saber sobre o direito imobiliário. Uhum. Às vezes até para regularizar um imóvel, que sim. já está na família há anos, né? Sim. E as pessoas não têm conhecimento de como faz para aquele imóvel, ter a segurança jurídica de que aquele imóvel pertence à família. Claro. É. Claro. Sem dúvida. E diz uma coisa, a pandemia, Mudou alguma coisa? Porque assim, as pessoas ficaram muito mais em casa, trabalharam muito mais e continua ainda. Eu acho que home office nunca foi tão utilizado no Brasil e no mundo como agora, né? Mudou alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a pandemia trouxe é, uhum. a percepção nas pessoas de que é fundamental você ter uma casa, né? isso eu acho que ficou Sim. bem claro na pandemia, Sim. uma casa que atenda as necessidades da família. Uhum. E durante a pandemia o direito imobiliário ele mostrou a importância dele, porque como é um ramo Sim. especializado do direito uhum. que vem há anos se construindo, a gente pode dar respostas mais eficientes e rápidas durante a pandemia uhum. do que outras áreas do direito que entraram em uma situação caótica em determinadas situações. Uhum. Então Durante a pandemia, o direito imobiliário, por exemplo, deu conta de regular de forma excepcional as relações de locação. A gente regulou de forma excepcional, o, a gente, os atores do direito imobiliário uhum, conseguiram uhum. demandar respostas do poder público que foram minimamente suficientes porque a situação era excepcional, mas que conseguiu dar conta de regular aquela situação naquele momento, tanto que depois que acabou a pandemia diversas medidas provisórias foram revogadas, enfim, a sim, situação sim. voltou a uma certa normalidade. Uhum. Mas trouxe mudanças para o direito imobiliário especificamente a gente tem a parte, por exemplo, de uma alteração para registros digitais, né? então assim trouxe, uhum. sabe, é, de uma forma assim sucinta, claro, perto do que Sim. de tudo que o direito imobiliário já garante, trouxe transformações no mundo digital para que a gente consiga trabalhar de forma mais eficiente. Eu acho Sim. que é mais né, para o advogado assim, acho que foi importante, mas também para a parte que se beneficia do direito imobiliário, essa eficiência do digital Entendi. auxiliou bastante. É porque as pessoas se informam, né? você se informa mais, você tem mais facilidade que essa informação chegue Sim. a ser você, né? e, e essa necessidade, isso é, foi estatístico, quanta gente buscou uma casa, se fixou, procurou Sim. juntar trabalho e casa juntos, então a vida foi Interessante. Bom, gente, olha, nós conversamos com a doutora Karen sobre direito imobiliário. Deu para você ter um, uma breve ideia, mas deu para ter um panorama disso, né, doutora? Sim. E, ó, acompanha a gente. Nós vamos tocar nesse assunto mais vezes, tá? Se você gostou desse conteúdo, vamos pedir, dê um like aqui, tá? E se inscreva no nosso canal. Acompanhe as nossas novidades, enfim, tá? Não se esqueça, vídeo revista Bem-Estar são assuntos que fazem parte das nossas vidas. Maria, eu vou pedir licença, Sim, ir, se digamos. tiver alguma dúvida, alguma situação ou que vocês queiram complementar, queiram tirar dúvida, vocês mandam para a Maria, a gente vai estar tá à disposição também para esclarecer na medida do possível. Ó, oh, gente, desculpa, mas eu me esqueci, a doutora tinha se proposto aí se eu acho muito legal. Se você quiser, manda um recadinho lá embaixo, a gente recebe em seguida, eu passo, me comprometo, passo para doutor e você receberá um, um, uma ideia do que se pode ser feito ou entrar em contato com a doutora, tá bom? Até a próxima. Até. Lá. Obrigada. Tchau, tchau.